Vamos lá para mais um update dessa análise do Bitcoin vou mostrar para vocês exatamente que eu tô de olho aqui agora tô buscando a melhor entrada para poder surfar essa tendência de alta do Bitcoin. Vou mostrar para vocês exatamente que eu estou de olho aqui agora no médio prazo e também aqui no curto prazo. E a gente vai falar um pouquinho também sobre esse assunto aqui que tem essa notícia aqui da Cointelegraph falando que traders buscam grandes ganhos com altcoins enquanto o preço do Bitcoin se consolida. E é isso aqui, pessoal, que tem um risco muito grande que eu quero comentar para vocês no vídeo de hoje. Então, bora lá! Bom vamos lá pessoal vamos dar uma olhada aqui então no Price Action do Bitcoin só queria comentar para vocês algumas coisas importantes aqui ó, no começo do vídeo tá porque é o seguinte pessoal olhando aqui ó, o gráfico mais de médio prazo do Bitcoin tá tô então, olhando aqui o gráfico aqui no terminal da Tani. inclusive vou deixar aqui o link abaixo para vocês para baixar esse terminal aqui que é muito bacana tá eu um vi fiz um vídeo sobre esse terminal também vou deixar o link aqui em cima nesse vídeo sobre explicando como funciona então você pode operar aqui em diversas corretoras enfim é muito bacana dá né? para você não ficar na mão esse é a corretora sair do ar tá pessoal então vale muito a pena aqui você não tem nenhum custo adicional tá você inclusive pode conseguir descontos em taxas aqui usando o terminal da Tani. vale bastante a pena então, pessoal, o que eu estou olhando aqui agora? Olhando o gráfico de médio prazo para o Bitcoin é o seguinte, ó. A gente teve essa. A gente, a gente bateu aqui na região de 50% de, dessa retração, ó, desse topo aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Tá? Desse topo aqui, ó. Bitcoin até o fundo, né? A gente tem essa retração Fibonacci. Então o Bitcoin bateu nessa região dos 46.800, né? Que tá aqui essa. Aqui nessa retração Fibonacci está exatamente nos 46.800, E o Bitcoin bateu ali, não se rompeu, ele rompeu e desrompeu. E agora aqui está tentando de novo. ó. É, romper essa região de Fibonacci, que é a região 50%, tá, pessoal? Então, esse aqui é um nível muito importante, que é a região dos 46.800. O Bitcoin conseguir ficar acima dessa região aqui, para mim, é crítico, tá bom? Então, eu vou comentar para você aqui agora, nesse momento, a gente está tendo rejeição aqui desse nível, tá? Então, é importante ficar atento. A gente subiu aqui, pessoal, agora a gente está tendo volume também decrescendo. Então, isso aqui é uma são níveis aqui importante a gente ficar atento aqui no curto prazo tá eu vou comentar também um pouquinho mais CPR também para vocês aqui né? desculpa do VPVR, tá que esse indicador que é, é um indicador prêmio inclusive no Trend View e aqui no terminal da Tani você consegue baixa acesso esse, esse indicador de forma gratuita pessoal só por isso aqui já vale muito a pena se esse, esse esse terminal é um dos motivos até que eu fui pagar que o 3 View me lembro lá vários anos atrás para poder ter acesso a esse, esse indicador aqui que eles estão dando de forma gratuita para vocês, tá? Então eu tô olhando aqui agora, pessoal. Se o Bitcoin conseguir romper essa região aqui, ó, fazer um pivô de alto aqui, é né? romper até eu vou mostrar para vocês nos 15 minutos aqui que eu tô de olho, tá? A gente conseguindo subir aqui, eu ficaria de olho nessa região que e 49.600 mais ou menos seria aqui, ó. Este é esse fechamento aqui do candle diário, mais ou menos aqui, ó, nessa região, tá? A gente, um pouquinho mais para cima, na verdade, aqui, ó. É, nesse, nesse, nessa região aqui mais ou menos, pessoal, eu ficaria na região dos 49.600, mais ou menos, eu ficaria de olho aqui nessa região, porque a gente tem aqui um volume interessante também no VPVR, tá? Então, é isso que eu estou de olho também aqui agora, que tem confluência com o canal que eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho aqui no gráfico de, do curto prazo, tá? Então, pessoal, vamos pular aqui direto pro gráfico, então, mais de... de do curto prazo para ver o que tá acontecendo aqui agora, né? Então é o seguinte, ó, comentei para vocês dessa cunha que a gente formando aqui, ó, então seria... até vou desenhar outra linha aqui para mostrar para vocês que eu tô de olho desse, essa cunhazinha aqui, ó, tá que a gente acabou rompendo ó, essa cunha para baixo, tá, pessoal? Então aqui a gente fez o um rompimento, ó, dessa cunha para baixo aqui, dessa essa linha verde aqui, né? Tá um pouquinho poluído o gráfico, peço desculpas para vocês. Vou tentar ajeitar o gráfico um pouquinho melhor para mostrar nos vídeos aqui, né? Então a gente rompeu essa cunha para baixo, mas o volume não foi muito legal, pessoal. Não estou shortando Bitcoin aqui ainda, tá? Então, eu estou de olho aqui mais agora nesse canal aqui que eu mostrei para vocês. São dois canais que eu estou de olho, ó, pessoal. Esse canal aqui, esse canal verde, né? Então, a gente tem essa, essa LTA aqui, né? com essa outra LTA aqui em cima, tá? Pode ser até... Pode, dizer, pode até dizer que isso aqui é uma cunha também, Tá? A gente pode formar isso aqui, pode começar a formar uma cunhazinha também para o Bitcoin aqui, tá? Mas estou considerando isso aqui agora um pouco mais como um canal, tá? Então, enfim, um canal de alta aqui nesse momento, tá? E o Bitcoin aqui agora também no, na DES aqui, ó, né? Praticamente dia 7 aqui de, de agosto, entrando nesse canalzinho, desse outro canal de alta aqui agora, tá? Que é essa, essa LTA aqui desse canal aqui, ó. Vou até pintar esse canal de outra cor aqui, deixa eu conseguir deixar uma cor melhor. Seria mais ou menos, pessoal, Vamos digitar esse canal um pouquinho mais forte aqui. Uh, botar uma linha um pouco melhor que seria essa linha assim ó então esse canalzinho aqui ó, que eu tô olhando ó, é essa aqui se o Bitcoin perder essa região aqui dos 45.300 pessoal a coisa pode ficar feia tá para o Bitcoin a gente poder testar essa LTA aqui agora tá essa LTA aqui que o Bitcoin tá, tá fazendo né? poderia fazer um terceiro toque nessa LTA aqui daí eu ficaria de olho pessoal um terceiro toque nessa LTA aqui tá seria bem interessante inclusive se a gente tiver aqui bastante liquidação liquidação aqui do, de de short tá pessoal? A gente poderia ver isso que acontecendo também. A gente teve aqui, tá com long short ratio na região de 1.5, né? 1.6 aqui agora nesse momento, tá? Então, mostrando aqui agora, bom, a gente tá subindo bastante com long short ratio, agora deu uma diminuída, né? A gente liquidou aqui até bastante, uh, bastante short aqui nessa, uh, short nessa região aqui, mais ou menos, tá? Então, Uh, o que eu estou esperando aqui agora, pessoal, de ter... Sinceramente, estou olhando mais para uma, uma retração do Bitcoin, tá? Pelo menos retestar aqui esse, essa LTA, tá? desse canalzinho aqui, para avaliar aqui na região mais ou menos 44.400 para baixo, né? Vai depender de onde o Bitcoin pegar, tá? Aqui a gente pode, poderia considerar fazer uma entrada aqui de, de... Uma entrada de um long, tá? Dependendo. Mas uh, vai depender muito das liquidações também, tá? Isso que eu ficaria de olho aqui agora por curto prazo, tá bom? Porque o Bitcoin poderia até inclusive, pessoal, tá? Não quero que... É usar aqui muito no vídeo, mas a gente poderia começar o Bitcoin poder fazer fazer esse aqui, ó, começar a formar aqui, ó, né? Poder começar a formar aqui até esse ombro, cabeça ombro aqui inclinado, ó. Poder começar a fazer isso aqui também, tá? Então, assim, todas as hipóteses aqui estão, estão abertas, tá? Então, vai depender que muito da da para mim a entrada aqui para mim vai ser vai ser onde eu ver aqui um suporte aqui na, nessa nessas linhas, né? Nessa linha aqui na, na linha 44 ou aqui nessa outra linha que eu falei para vocês que vem lá de trás, ó, que essa linha da que o Bitcoin fez aqui, começou a fazer suportes, uh, resistências interessantes aqui. Então, aqui, nessa, nessa, nessa LTA aqui também, a gente pode dizer que é quase uma linha horizontal, mas é uma, uma LTA aqui também, então tá? eu ficarei de olho aqui, poderia ser interessante também, tá? Mas, para depender aqui muito, pessoal, eu estou vendo aqui o Bitcoin, uh, a gente poderia... Poderia pegar aqui suporte nessa região que os é 44 mil dólares e o Bitcoin disparar para cima, tá? Esse aqui é um cenário é, possível, né? Que eu estou de olho aqui também, tá? Um, até o mais, mais provável até de acontecer, tá? Mas também é importante lembrar aqui, voltando aqui no terminal da Tânia, e mostrar para vocês aqui agora, no gráfico uh, no gráfico aqui semanal, pessoal, tá? Se a gente olhar para o gráfico aqui semanal, a gente pode ver o seguinte, o Bitcoin não fez aqui ainda tá uma base de preço aqui não teve uma uma, uma correção ainda que subiu uma duas três quatro semanas tá então para mim aqui essa semana tá é não seria para mim uma surpresa a gente ter aqui o bitcoin inteiro uma correção tá pegando aqui um, um pegando impulso aqui para poder romper essas regiões aqui em cima, que vão ser regiões de bastante resistência, né, pessoal? A gente sabe que vai ter muita resistência aqui para cima, tá? É, muita gente falando aqui, inclusive falando para mim, ó, oh, Bitcoin subiu aqui, pessoal, André. E essas outras níveis aqui subiu sem parar aqui também, ó, várias, várias semanas e tal. É... Né, depois que rompeu a, a região dos 20 mil dólares no caso aqui. Claro, o Bitcoin fez isso, né pessoal, aqui até que ele fez aqui ó, uma, duas, três, quatro semanas também né, então ele sobe com certeza né, aqui, aqui a gente tá no Price Discovery no caso né, então é diferente né pessoal. Então aqui agora a gente tem uma, uma região que já subiu, a gente subiu quatro semanas seguidas né, a gente está numa região de resistência é, o volume aqui decaindo, pessoal. Então, para mim, eu tô aqui agora. Comprar Bitcoin nessa região aqui, para mim, é bem arriscado. tá é, Quem quiser entrar em long aqui agora é uma região que eu não aconselho entrar em long. É, ficaria de olho aqui mais uma retração do, do, do, no semanal aqui né e também nessas linhas que eu mostrei para vocês aqui também agora para poder poder entrar aqui numa uma, uma região de long tá pessoal então isso aqui eu quero dizer para vocês em relação ao Bitcoin tá fiquem de olho nessas linhas aqui agora tá bom essa nesse canal esses dois canais aqui são importantes para ficar atento e eu ficarei de olho aqui uma possível entrada mais aqui a uh, pouco arriscada ainda tá para mim o Bitcoin poderia corrigir muito mais tá bom mas vai depender do indicador de sentimento, vou comentar para vocês no grupo do, do, do Telegram e também no canal de alertas, então participe do grupo do Telegram, são, são mais de 8 mil pessoas no, no grupo lá, tá vale muito a pena é, participar, vou deixar o link também aqui na descrição e no comentário fixado, tá bom? Então fiquem atentos lá no canal de alertas da BOTS, tudo que eu estou vendo sobre Bitcoin, é, se eu estou vendo aqui alguma situação perigosa, alguma uma possibilidade de entrada, eu comento lá para vocês, beleza? E pessoal, só comentar sobre essa notícia, ah antes também aqui pessoal, um ponto importante, a gente está aqui também com o Fear and Greed Index, está na região 72%, então a gente está aqui com bastante ganância nesse momento, né? tem várias altcoins aí subindo bastante, pessoal ganhando dinheiro. Então até sobre isso eu queria comentar aqui ó, tem essa notícia aqui inclusive que eu vi aqui na Cointelegraph falando aqui ó, que traders uh, buscam grandes ganhos com altcoins enquanto o preço do Bitcoin se consolida. Então pessoal tá todo mundo aí eufórico com os ganhos das altcoins tá? Então é, ao mesmo tempo que isso é interessante, tem muita oportunidade Tá, fiquem atentos porque isso bota né, bastante risco aqui né e em qualquer momento a gente pode dar uma porrada para baixo e todos os ganhos de vocês aí serem perdidos. Então, quem está com ganho aí né do, em, em altcoins e está fazendo trades bons aí, minha recomendação, pessoal, botem um, um pouco de lucro no bolso. tá Mesmo Bitcoin subir, lucro no bolso nunca é uma, boa, uma má ideia porque, uh, enfim, vocês vão estar tá ali tranquilo Se subir mais, beleza, vou achar uma outra, outra, uma outra oportunidade de compra ali, vou tentar... Né, é, achar outros três para fazer mas é importante pessoal não ficar segurando aí né ah, comprou a Bitcoin ali agora esperando que vai subir mais é, tem gente que espera o preço subir para comprar no caso né para depois ver se vai subir mais então esse é um risco muito grande não façam isso por favor preço esticado não é uma boa ideia entrar comprado tá então esperem uma retração de Fibonacci até comentei para vocês uh, no vídeo passado aí sobre essa retração aqui ó que eu tô de olho também então Desse, desse topo aqui agora, né? Desculpa, desse fundo aqui que o Bitcoin fez 37 mil dólares, ó até estopo aqui agora ficaria de olho pessoal que região aqui ó, dos 44 mil dólares né aqui poderia ser uma possível Bitcoin beliscar aqui bater aqui fazer um falso rompimento testar a região dos 44 mil dólares pode ser uma boa aqui uma região interessante aqui para poder fazer uma entrada né mas de novo vai depender se tiver bastante liquidação aí a gente poder ver né as baleias aí satisfeitas né daí sim a gente poder ver o preço fazer mais uma pernada de alta porque ele vai precisar pegar um impulso aqui para poder romper tá então e eu, pessoal, aqui estou um pouquinho mais, né? Estou mais bearish aqui pelo que eu estou vendo com o volume também, né? Tô, com o preço um pouquinho aqui. Agora, com dificuldade de romper essa região aqui dos 48 mil dólares. Né, agora, tendo resistência aqui nessa região, como eu mostrei para vocês aqui, ó, dos, região de retração Fibonacci, a resistência na região dos 46.800. Isso aqui mostra para mim, tá? Que a gente poderia ver que um, um, até um, um candle aqui semanal bearish essa semana. Então, fique atentos aí, tá? Não, é, não fiquem assim tão empolgados com o Bitcoin, tá? Eu tô aqui obviamente animado. Esse, esse essa subida toda que o Bitcoin fez foi muito importante para a gente poder sair dessa zona vermelha perigosa ali, né? Mas agora que a gente pode ter é né, com toda a subida o Bitcoin subiu quanto aqui, mais ou menos? Olha esse fundo até aqui, pessoal, ele subiu praticamente ó 63%. Então, pessoal, é, seria mais do que esperado que tenha uma correção, tá? Então, é isso. Então, os indicadores de sentimento aqui para mim mostra também aqui, ó. a gente tem um long short rate ainda, é, subiu, subiu legal, 1.6, né? Agora as sardinhas estão vendendo, tá? Então, pode ser que a gente tenha um, né, ter, ter oportunidade legal, mas por enquanto aqui tô numa zona de que eu não tô aqui operando, pessoal, tá? Eu tô olhando aqui, buscando uma, uma oportunidade, para mim seria aqui, possível oportunidade aqui, ó, nessa, nessa, nessa LTA aqui desse canal, tá? Canal, essa linha verde, tá bom? Ou se o Bitcoin romper mais forte aqui para baixo com bastante volume, começar a olhar as regiões aqui de baixo, né? Quando a gente tiver ali, por exemplo, o RSI, né? No, no de 4 horas, 1 hora aqui no sobrevendido. Então a gente, a gente pode poder buscar aqui entrada para poder surfar essa onda pra cima. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho pra vocês no vídeo de hoje foi esse, tá? Foi um vídeo super rápido aqui sobre Bitcoin. Não se esqueçam aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Eu vou deixar aqui também o um link sobre o terminal da Tani para você usar esse terminal que é muito bacana. E e também como operar na Prime SBT, que está dando 50% de bônus de depósito. Então, a gente se vê aí em breve. Um abraço!